Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato Galhardo aqui novamente. Pessoal, o nosso tema de hoje é eu fumo um maço de cigarro por dia. Como parar? Pessoal, assim, é, indiferente da quantidade que você fuma, claro que quem fuma mais tem uma maior dificuldade, com uma dependência um pouco maior, mas é totalmente possível que você pare. Então a minha recomendação, a minha dica de hoje para quem fuma mais de uma carteira de cigarro é o nosso famoso método aí, questão é, do celular a ah, gente. Então assim, crie um limite para você, procure refletir nos seus momentos. Se você realmente quer parar de fumar, você primeiramente pode começar a diminuir nessa quantidade. E não precisa parar de fumar hoje, ou amanhã ou semana que vem. Se você realmente tem uma dependência muito grande em questão de cigarro, procure diminuir aí dois cigarros por semana que é uma coisa muito simples e é muito fácil, mas é uma, requer, requer uma decisão da sua parte, tá gente? Então, assim, o segredo para parar de fumar é você querer, cara. E não, como eu sempre digo, não tem uma pílula mágica, não tem um remédio milagroso, é tudo uma questão psicológica uma questão de você estar disposto a fazer esse sacrifício. E como a gente faz aqui no grupo, né, através de algumas técnicas, quanto mais informação você tiver sobre isso, quanto mais informações você tiver sobre a questão do cigarro, de como você vai se sentir sem ele, principalmente nos primeiros dias, melhor é para você estar tá conseguindo. Então, é, como eu sempre digo, é, nas minhas tentativas, né, quando eu tentava parar de fumar, é, uma das minhas tentativas era a questão do aprendizado eu fui aprendendo os meus sintomas quando eu parava. Então quando eu parava eu ficava muito irritado, eu ficava muito nervoso e eu procurava evitar situações que me levavam a deixar nervoso. Situações que me, me, me, me, me deixavam menos ansioso. Então por exemplo a questão da ansiedade, eu comecei a planejar o meu dia. Porque hoje é muita informação na, na própria internet, né? A gente acorda, já está no próprio celular ali, olhando o WhatsApp, é muita informação, muita gente, muitas pessoas. Você vai para o seu trabalho ali o tempo inteiro, assim, às vezes você não se planejou. Então, sobre a ansiedade, eu comecei simplesmente é, a fazer o um planejamento do meu dia, o que eu ia fazer. Então, eu já acordava com a cabeça mais tranquila, ó, oh, hoje eu tenho que fazer isso em tal horário, isso em tal horário, isso em tal horário. O que me levava a ficar nervoso quando eu parei de fumar era uma questão é, é, de, de conflitos, né? Então, opa, eu não vou entrar em conflito em determinados assuntos, eu não vou é, discutir ou pelo menos debater determinados assuntos. Então a gente começava a ficar menos nervoso. A outra, comecei a fazer exercícios que me ajuda bastante, tá? Então assim, diferente se você fuma 1, 2, 3 maços de cigarro, se você fuma 10 cigarros, se você fuma 30, 40, 50, 60 60 anos, isso é raro, mas tem pessoas que passam nesse, nesse, por essa etapa também, não importa a sua idade também para você parar de fumar. O que importa é se você quer, se você realmente quer, se você realmente está disposto a se você entende do que vai acontecer com você, talvez você não pare na primeira tentativa. Talvez você pare na segunda, ou na quarta, ou na quinta, ou na décima tentativa. Mas você tem que colocar na sua cabeça o seu aprendizado. Com cada tentativa você tem que aprender alguma coisa. Você tem que fazer uma auto-reflexão daquilo que você é, vivenciou. Então, ah, eu fiquei, é muito normal, olha, eu fiquei 15 dias sem fumar e eu tive umas discussões entre família, eu fiquei muito nervosa e acabei fumando e já comprei um maço de cigarro. Gente, eu faço uma pergunta para você. Resolveu o seu problema? Com certeza não resolveu o seu problema. Ao contrário, só aumentou o seu problema a longo prazo. Você tinha ficado 20 dias, entrou de repente num conflito entre família, você foi lá, fumou um cigarro, comprou e todos aqueles 20 dias que você ficou, você jogou os ares. Talvez, se você tivesse apenas se retirado do ambiente, é, ter ido fazer uma simples caminhada, tomado um suco aí, de repente um próprio detox, ou uma água mesmo, né? um bom copo da água, e tivesse esquentado, esfriado a sua cabeça, você tinha passado por isso. Então, a gente tem que começar a assimilar esses momentos que levam você a fumar. E você tem que colocar isso na sua cabeça. O cigarro, ele não... Ele não soluciona o seu problema, ao contrário, ele aumenta os seus problemas a longo prazo. Então, a partir do momento que você volta a fumar, você volta àquela rotina, fumando cigarro, ficando ansioso, ficando nervoso, em alguns casos aí, ansiedade, nervosismo, nem fumando mesmo a calma, e você acaba aí tendo problemas com isso. Então, assim, volto a dizer para vocês, você pode, você é capaz, você é totalmente capaz de parar de fumar, desde que você queira parar de fumar. Então, gente, a gente está aqui para ajudar nosso grupo, parabéns aí novamente para cada um de vocês que já pararam, para você que está tentando parar, para você que está vendo esse vídeo até o final, aí, querendo informação, isso é muito importante para você, isso é muito importante para que no seu processo você consiga parar. Outra questão, pessoal, não é porque o ciclano fulano parou de fumar que você tem que parar assim de uma vez, tenha paciência. No seu tempo, na sua hora, nas suas tentativas, você vai perceber que você vai conseguir parar. Não se compare a ninguém, seja apenas você mesmo, tá bom? Você vai conseguir, espero que esse vídeo aí tenha ficado legal. Se você tem um amigo fumante, quer ajudar ele, adicione aqui no nosso grupo, a nossa comunidade está crescendo a cada dia, várias pessoas parando de fumar. E é Deus no comando, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!